E aí, ó! Já sabe que ela é magrinha, mas as patomas gordas. Caxecó, caxecó é uma coisa, que é outra. Ó, é pra olhar, não é pra. Ai, assim... é aqui, que é hum. Hum. aqui. Aqui, pô, não sei como é que tá É Vou ganhando. Então Pé, Pé, papel, tesoura. Tesoura. o ganhando, tesoura. O Edu ganhou. Não entendeu? <risos> o pai só precisa ver a tesoura. <risos> Tomar, pá, pode pegar. Vai, vai, vai. vai lá. Ó, oh, poderosa laranja! Não faz isso. Não, não, com a mão, vai. Tem que ser com a mão. Vira devagar. Ou... <risos> o Aí é pro e você tem que falar assim. Você tem que ir conversando com ela. Ó, oh, laranja, amarela. Por favor, não esqueça a ponte E nem o milho, ainda tá Verde. Tá boa pra tomar. Pra chupar. Pode pegar, vai. vai. vai lá. Ó, oh, poderosa laranja, não, faz isso. Ah, a mão, com a mão, vai. Tem que ser com a mão. Vira devagar. Oh. Pronto. <risos> Aí é pronto. Mão ó, quando acorda, baixa. <risos> <Tava> <risos> aí. Pera aí, ó. Clara, A outra ideia é pular, hein? Tá. Abaixa mais. Abaixa mais. Ai, tô... Abaixa mais. Aí. Vai, Lê. Nossa, <risos> nossa. <risos> Vai lá, de longe, de longe. Vai, Lá. Volta na curva. Tchau, tô com curva. Pula Pula É de Tem que prestar atenção quando a corda vai pular